Fala galera linda, Mano é o Mano que vos fala Seja bem vindo no canal, Mano é Mano Você que está aí, que não é inscrito, não é inscrita, Já se inscreva aí no botãozão vermelho Ative as notificações, deixe seus comentários Para ajudar no, no canal aqui, certo? Compartilhe E vamos para o vídeo de hoje <música> vídeo de hoje é pedir desculpa né, porque eu tô muito ausente aqui no canal. É pedir desculpa por minha ausência e mais uma vez aqui justificar que é como eu já falei aqui anteriormente: é devido à a... A correria, é... então, não tá tendo tempo estou mais no priorizando o canal de minha mãe né? porque deixa ela muito contente então é aí eu priorizo mais o canal dela né? e aí para editar gravar porque eu gravo edito posto aí é muito às vezes não dá tempo muita gente acha que ah não é tra é tranquilo né ah não é tranquilo é só postar um vídeo coisa e tal mas mas não é tão tranquilo assim né é, então é todo um processo de gravar de enfim mas pedir aqui a compreensão de vocês porque porque tá complicado a correria, né? passei na Blitz aqui, é por isso que eu parei eu ia parar ali pra colocar o cinto, né, é porque o costume de motorista, né, o mau costume na verdade que é tipo, o correto é você entrou no carro, por isso que eu sempre falo, ó, não, nunca siga ninguém como exemplo só faça o que a pessoa manda, mas não faz o que a pessoa faz, né? A gente sempre faz as coisas erradas E às vezes pede para as pessoas fazerem certo né? Enfim, o costume de sempre... O correto é, entrou no carro colocou o cinto Mas aí eu sempre entro no carro Saio de casa, aí quando chego que eu vou pegar a principal A BA aqui, aí eu vou, paro e coloco o cinto né? Coisa que não é certo Aí sempre eu paro ali, aí quando eu ali antes Tava a Blitz ali, aí eu peguei antes aqui né e coloquei, não é o correto, volto a dizer não faça isso entrou no carro, coloca o cinto mas aí só quando eu vou para Santo Antônio, que aí com mais é direto aí eu vou, pego e coloco, coloco o cinto mas aí como eu passo de casa às vezes hoje, agora por exemplo tinha que parar no posto para abastecer aí não coloco, porque é aquele costume de, ah, vai é, andar pouco, não coloco o cinto 100 metros para andar, o correto é colocar o cinto Mas enfim, né? Aí tive que colocar o cinto ali com o carro em movimento é... Então, né? Voltando ao assunto é... Não só não tem tempo Quem tem canal aí Quem posta, posta vídeos aí sabe né? Quem tem canal pequeno principalmente Porque quem tem canal grande tem uma equipe Para né? editar, uma equipe para gravar Enfim Outra pra postar, fazer os cursos e quem tem canal pequeno não, só é, tem que fazer tudo. Então, quem sabe aí já deixa nos comentários aí, certo? É, então foi isso, é isso que tá acontecendo. Então não tá tendo tempo, não tô tendo tempo hábil pra é, trazer o vídeo aqui no canal. E aí trazer qualquer coisa também eu não trago, né? Tem que é, pelo menos trazer conteúdo de qualidade aqui pra... Para vocês, mas volta e meia eu tô vindo aqui explicando. É, não deixei de lado, não dá mais. Eu vim aqui explicando. É, o motivo. Então, hoje, inclusive, agora tô indo aqui para a roça para gravar o canal de minha mãe. É, aproveitei e parei ali no posto para gravar e aí tô gravando aqui mas assim é por isso que eu tô olhando pra cá ó. é porque é... tô olhando para cá e falando com vocês então o celular tá aqui no suporte normal não interfere nada né por isso que eu passei na blitz aí eu, eu parei de falar para poderia eles abordar e falar não você tá com o celular gravando e dirigindo vou lhe aplicar uma multa né é, e aí eu não teria como questionar porque tô com o celular, né? É, mas estou justificando aqui que é o celular tá aí, eu tô olhando para não interferir nada, estou olhando para frente, então beleza? Então vou pedir o apoio de vocês para compartilhar porque tá compartilhar esse vídeo para deixar seu like, se não é inscrito, se inscreva porque assim dá um trabalho imenso, né? Então, esse vídeo eu nem vou postar, nem vou. Nem vou. Deixa eu mostrar a frente aqui pra vocês, né? Vocês estão de cheio de mim, né? Ajeitar aqui. Então, como eu vinha falando, esse vídeo eu nem vou editar. Eu só esqueci de mostrar. Nem vou editar, vou postar assim mesmo, porque. Quando pré-editado, demora muito tempo, né? Então. É. é isso, né? salientar aqui vou novamente a é, falar sobre o trabalho que dá a gravar, é, infelizmente não é possível só gravar, né? porque senão seria, mas assim eu tenho que gravar pro canal de minha mãe, tenho que sempre dar atenção, aqui se, eu não estou gravando aqui no canal, não estou trazendo vídeos com frequência. Mas sempre eu estou respondendo os comentários lá, então você pode deixar o comentário lá, pode deixar pergunta, pode sugerir vídeo, inclusive, certo? Porque todas as sugestões eu deixo anotado, né, pego, não é dizer, ah, não dá pra não, assim que possível eu vou, as sugestões, é, inclusive, que eu tenho eu vou trazer aqui, né? certo? Para não achar que eu abandonei lá vocês. Cada um seguidor é cada inscrito para mim é muito importante. Então, inclusive, já fiz alguns amigos inscritos aqui no canal. meu vizinho é inscrito aqui no canal. Vou deixar uma praça aqui para ela é, meu amigo Ricardo, que veio de São Paulo. Agora tá morando aqui. Inclusive, falar aqui: você que quer um mototáxi, mora aqui. em Margosa pode. É, vou deixar aqui o contato dele, tá certo? Pra você pedir o um mototáxi. Então. É isso. É dificultoso, é trabalhoso, como eu tava falando. Infelizmente, não tem como ficar só no canal. Não tenho que gravar no canal de minha mãe. Sempre. Vim é, aqui responder comentários trazer um vídeo vídeo de vez em quando e e ainda correria né que eu tenho que trabalhar para pagar as contas inclusive é, como eu trabalho em casa de casa de casa de onde eu for que tem internet né é, então se você eu vou deixar o link da minha loja aqui para você falar lá compra aí na Magazine, a minha loja é Magamão, então vou deixar o link aqui, para é... lá para fortalecer, tá precisando de alguma coisa, compre lá na loja, tudo certinho, o atendimento, você pode falar para o divulgador que sou eu, a qualquer momento, e a loja, é, é... a entrega é super rápida, você que... Até aqui em Amagosa inclusive está sendo rápida, imagina. Então você pode receber em até um dia útil a tá compra. Certo? Tá tendo promoções inclusive, promoções de celulares, TVs, enfim, promoção de cama. Tem tudo lá na, na Magazine Luiza. Entra no link aí, na minha loja Magaman. Magazine Magaman. Certo? Vou deixar o link também aí é, fixa, no comentário fixado da meu link da máquina de cartão se você comerciante aí tá precisando de uma maquininha se eu tá aqui a pessoa que vai lhe ajudar máquina da Samap men, menor taxa do mercado né é, porque não exige acho que é menor é porque exige um, um um faturamento seu e essa máquina não existe né só cobra aquela taxa fixa e pronto e outro suporte também então se você vai entrar no link aí vai pedir sua máquina vai chegar no conforto de sua casa entrega rápida em 5 a, a dias de 5 a, a no máximo 10 dias não passa para entregar né? e aí é o suporte a troca inclusive é, passar a ah, tua máquina deu problema só entrar em contato comigo, eu vou é, tentar resolver, se não resolver, se for problema na máquina, a troca é garantida, certo? E você tem um mês para usar, se não gostar, pode devolver a máquina, que essa máquina te devolve o dinheiro, falando nisso, minha máquina caiu aqui, ó. Tá, tá combinado? Então foi isso, vou esperar você, sua compra, seu acesso lá na loja, você que é comerciante que precisa de uma maquininha, eu tenho ele lá em contato. Vou, mas eu vou passar aqui na Cardeana. Oi!